Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Eu quero também convidá-lo a acompanhar diariamente os nossos posts no Facebook, no Instagram e no Twitter e também acompanhar a página Retromobilismo no Facebook. Nesse terceiro capítulo vamos continuar a história do Ford Maverick, roda a vinheta. Resgatando alguns pontos mostrados no primeiro e no segundo capítulo da história do Ford Maverick, em resumo, vimos o início do seu projeto, seu lançamento nos Estados Unidos e seus modelos até 1977, quando deixou o mercado americano, vimos o lançamento do Ford Maverick no Brasil e seus modelos até o lançamento do modelo sedã com quatro portas. Continuando nossa história, em 2 de julho de 1974, foi inaugurada a planta da Ford em Taubaté, destinada à fundição e fabricação de motores e transmissões, com a presença do então presidente da Ford do Brasil, Josef Eunil, o então ministro Delfim Neto e o então governador de São Paulo, Laudo Natel. Começava a produção do moderno para a época, motor de quatro cilindros OHC com 2.300 3 que inclusive chegou a ser utilizado em protótipos do Ford Del Rey nos anos 80 e em protótipos do Volkswagen Santana com sua capacidade reduzida para 2.0 na era autolatina, e também em carros nacionais como a F100 e carros americanos como o Ford Pinto e o Ford Mustang. A revista Quatro Rodas mostrou, na sua edição de outubro de 1974, um protótipo de um Ford Maverick Sedan Super equipado com motor quatro cilindros em testes experimentais. E teve, também como garoto propaganda, em 1974, o piloto brasileiro José Carlos Patti. Ainda em 1974, também surgiu a transmissão manual de quatro marchas com acionamento por alavanca na coluna de direção, juntamente com uma transmissão automática opcional, esta denominada C4. No final de 74 surgiu a transmissão manual com acionamento por alavanca no assoalho como opcional, sendo esta versão com bancos dianteiros individuais. Nesse ano, a Faculdade de Engenharia da FEI fez uma análise minuciosa na unidade que participou do primeiro raid da integração e certificou a qualidade do produto. O Ford Maverick fazia muito sucesso nas pistas em 1974, utilizando o carburador Quadrijet no lugar do carburador original. Porém, a regra da categoria a qual o Ford Maverick corria era de utilizar veículos com mecânica idêntica aos modelos de série, e em função da modificação favorecer o modelo de corrida, houve uma pressão por ele não ser o um modelo idêntico ao de série mecanicamente, e o carro foi banido por um período das corridas, o que fez a Ford do Brasil lançar uma versão limitada para ser comercializada, o Ford Maverick Quadrijet. Ford Maverick Quadrijet estruturalmente era igual a um Ford Maverick GT, porém possuía algumas modificações no motor e estética. Ele possuía, basicamente, o mesmo motor 302 de 4950 cm3 do GT, com o um diferencial da taxa de compressão alterada para 8,5 para 1, molas duplas no cabeçote, tuchos mecânicos, coletores Edelbrock de liga de alumínio, Comando de válvulas Y73C9PO862 Skendarian, único e central acionado por corrente com um diagrama maior de 270 graus. Carburador Rolle quadruplo de 4 ventudes ascendente e rodas de tala 7 polegadas. Modificações que resultavam em uma potência de até 257 cavalos SAE e 41,6 kgfm de torque SAE. Ele era comercializado em três formatos de pacotes. Compra do kit para ser instalado no carro, ou compra do motor completo, ou aquisição do Ford Maverick Quadrijet completo. Poderia ser adquirido em qualquer formato nas concessionárias Ford ou na LAG, empresa do preparador Luiz Antônio Greco. Em 1974, a revista Quatro Rodas fez uma pesquisa de satisfação com 150 proprietários de Ford Maverick e obteve um resultado muito positivo, onde 80% deles estavam satisfeitos com a compra e 70% repetiriam a compra. Visibilidade para frente, posição do motorista e beleza das linhas do carro obtiveram uma média de mais de 97% de satisfação. No Salão do Automóvel de 1974, a Ford do Brasil, de olho no mercado de frotistas, apresentou o Ford Maverick Taxi, utilizando como base o Ford Maverick Sedan 6 cilindros. As únicas modificações em relação à versão de série normal eram uma alavanca para o motorista abrir e fechar a porta traseira, além de para-choque e espelhos retrovisores pintados. Foi utilizado por uma cooperativa de táxis do aeroporto de Congonhas e também no Rio de Janeiro, homologado como táxi especial. Ainda em 1974, a Ford do Brasil fez um teste de economia do Ford Maverick, utilizando os modelos seis cilindros, onde jornalistas especializados competiriam entre si buscando a melhor marca de consumo, com a prova final realizada em Brasília, no Distrito Federal. O objetivo era mostrar que mesmo um carro de grande porte poderia ser econômico. O vencedor foi o jornalista Aldo Pacheco, do Jornal do Comércio de Recife, com a média de 11,57 km com litro e ganhou um Ford Maverick super luxo. Entre 1974 e 1975, a Ford do Brasil também realizou uma promoção feita em parceria com o editor Abril Cultural, o Grande Prêmio Enciclopédia do Automóvel, onde foram sorteados sete Ford Maverick, entre eles 3 GT e quatro Superluxo, com José Carlos Paty fazendo uma das entregas aos sorteados. Em 1975, a Ford do Brasil, exportou cerca de 225 mil motores para Alemanha, Inglaterra, Canadá e Argentina e a crise do petróleo se intensificou, o que fez os carros de alto consumo serem trocados por modelos mais econômicos. Preocupada com isso e com a queda de vendas do modelo, em 15 de junho de 1975, a Ford lançou o Maverick com uma inovação tecnológica para a época. O motor quatro cilindros, com origem nos motores Ford Europa dos anos 70, que estava sendo fabricado na planta de Taubaté e era destinado exclusivamente para exportação no programa da fábrica, denominado Georgia 2. Também realizado em 1975, um teste de resistência utilizando um Ford Maverick Sedan seis cilindros, com a participação de José Carlos Patti, Edgar de Melo Filho e Paulo Gomes, com percursos de trânsito e estradas em diversas condições de São Paulo e do Rio de Janeiro, percorrendo 20 mil quilômetros sem desligar o carro nem para abastecer, foi realizado. Durou 14 dias, equivalente a 14 meses em uso normal do carro, e rodou exatos 20.578 km, com média de 7,2 km por litro, e mostrou-se bem sucedido no programa. O motor tinha 102 cavalos SAE, mas declarados pela fábrica 99 em função da redução de impostos para este perfil de motor. 16,9 kgfm de torque SAE, taxa de compressão de 8,4 para 1, com comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, carburador de corpo duplo e sistema de alimentação crossflow, o que permitia melhor aproveitamento dos gases, diminuindo o consumo e melhorando o rendimento, ao ponto do 4 cilindros ter melhor aceleração de 0 a 140 km por hora e ser mais econômico que os seis cilindros da linha. Os pontos de fixação do motor foram alterados, e o radiador foi afastado em 10 cm. Outros pontos também sofreram alteração, como a embreagem, que passou a ser do modelo chapéu chinês de 216 mm. O câmbio, mesmo usando a carcaça do modelo seis cilindros, foi reposicionado um pouco mais para frente o que fez a alavanca vir a ser reta, seus componentes foram reprojetados e ganham nova relação, o que garantiu engates mais precisos e macios, o cardan foi alongado e rebalanceado e a caixa de direção passou a ter esferas recirculantes. Música A suspensão dianteira teve molas e amortecedores recalibrados com novo batente dianteiro colocado junto ao braço superior, o que garantiu um melhor nivelamento entre a frente e a traseira do carro. Os freios passaram a ser de série a disco dianteiro autoventilados, adicionados aos freios a tambor traseiro do modelo anterior. Externamente, a versão super luxo recebeu um friso no extremo superior do paralamas, espelhos retrovisor do GT pintados na cor do carro e calotas pintadas na parte central. Era chamado de pacote conjunto de aparência, e eram opcionais sem custo adicional. Internamente, recebeu pisca-alerta, que passou a ser obrigatório por lei na época, e bancos dianteiros novos, semelhantes aos do Ford Corsell, que permitiam um ganho de espaço para os passageiros de trás trazia como opcional bancos bicolor e console entre os bancos. O Ford Maverick 4 cilindros era um carro macio e agradável de dirigir e ainda econômico. Também foi utilizado nas pistas de corrida, obtendo grandes resultados. No segundo semestre de 1975, também aconteceu uma clínica para pesquisa de satisfação, comparando futuras modificações do Ford Maverick com concorrentes e protótipos do que seria um novo Ford Corcel no galpão do IPOM, Instituto de Pesquisa de Opinião de Marketing, em São Paulo. A superioridade da versão atualizada do Ford Maverick foi notória. Ainda em 1975, a versão Super recebeu um friso duplo nas laterais, os bancos poderiam ter a parte central revestida em tecido, o friso das calotas passou a ser na cor do carro, nas versões 4 cilindros, e a logotipia dianteira foi alterada. A versão super luxo passou a ter as calotas com pintura parcial na mesma cor da carroceria, os bancos e laterais das portas poderiam ter revestimento parcial em branco e a versão GT não teve alterações. De junho de 1975 até o início de 1976, a Ford comercializou o Ford Maverick com pintura sai-blusa, podendo ser em dois tons de azul, dois tons de marrom, ouro antigo, um tom de vermelho e um tom de verde na parte inferior e saias dianteira e traseira, e branco na parte superior. Em no mês de julho, o motor 6 cilindros deixou de ser oferecido para o Ford Maverick, ficando disponíveis apenas o quatro cilindros e o V8. Dois modelos de série limitada foram oferecidos em 1976. A série 75.000, comemorativa 75.000 Ford Mavericks fabricados no Brasil, que eram Ford Maverick Super na cor branca com itens da versão super luxo. E as versões Maverick, Campanha, Ouro e Prata, vendidos apenas sob encomenda, sendo a versão Coupé na cor Ouro Libra Metálico e o Sedan na cor Prata Metálico, ambos com motorização 4 cilindros, com acessórios que eram vendidos como opcionais. A fase 2 do Ford Maverick no Brasil veremos no nosso próximo vídeo. Aqui finaliza o terceiro capítulo da história do Ford Maverick.